Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Franciele. e hoje eu vim contar pra vocês a experiência né, do meu marido com o Vita Próximo, né? É, o Vita Próximo é um produto pra próstata. Meu marido, ele tava sentindo muita dor ao urinar, às vezes urinava sangue e tipo assim, sabe? Não queria mais ter relação, então tava difícil. E aí a gente foi, né, pesquisou com chás na internet, comprou produto. E teve até produto, gente, que aí, infelizmente, a gente pagou e não recebeu. Então, vou estar tá deixando pra vocês o site oficial do VitaPros aqui embaixo. Pra quem quiser acessar, dar uma olhada, né, esse aí é o link oficial. É, então, pessoal, continuando, né. E aí, é, a gente foi no médico. E meu marido explicou como é que tava, né? Que tava sentindo muita dor, tava incomodando. E também tava, né? É, no casamento, tava atrapalhando. Então, o médico foi e receitou isso aqui Foi até ele que passou pra gente o site oficial. Falou pra gente não comprar em Facebook, OLX, porque hoje tem muita falsificação. Então por isso que eu tô deixando aqui o link na descrição. E aí, pessoal, meu marido começou a tomar. Ele comprou, né, o kit mínimo de três meses. E agora, né, fez três meses que ele tá tomando e melhorou. Ele não tá sentindo mais dor, consegue urinar normal. É, não era aquela vontade toda hora, né, que ele tinha de urinar toda hora, toda hora, não. Agora ele urina no momento certo, não tem a urina com sangramento ele tá se sentindo super bem, mais confortável, é, as relações nossas voltaram, né? E assim, foi um milagre, porque né? ele tava sempre sentindo dor, sempre falando, e assim, foi remédio, chás, tudo que a gente né, é, providenciou e nada deu certo, só o Vita próxima. Então, né? Quem tem problema de próstata e quer ir, né? Um produto para estar tá ajudando, eu indico Vita Tá bom, pessoal? E também espero que você curte, comenta, compartilha para os amigos e até mais.